Mais de um terço das famílias portuguesas, ou seja, estamos a falar aqui pelo menos, pelo menos de 4 milhões de portugueses eh, em Portugal continental que não têm qualquer fundo de emergência, ou seja, se ficar desempregado amanhã não tem dinheiro para continuar a colocar comida na mesa. Se tem um acidente de carro não tem dinheiro para reparar esse carro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 vocês assegurarem que tenham um fundo de emergência bem constituído e que dê resposta às vossas necessidades. Okay? Prometam-me que, se ainda não têm, que vão constituir um fundo de emergência. E só respondendo aqui muito rapidamente, o fundo de emergência, as boas práticas financeiras dizem que devemos ter assegurado de lado, no um fundo de emergência, um valor que cubra 6 meses das nossas despesas. Ou seja, não é o valor equivalente a 6 meses de ordenado. São coisas diferentes, ok? Vocês podem ganhar mil por mês e ter despesas de 700 ou 300. Ok? Então é o valor que vocês realmente têm de despesas, é isso que deve estar de lado. Agora, uma coisa é as boas práticas que é igual para todos, é o bolo igual para todos, mas eu não gosto do bolo igual para todos, acho que vocês já repararam nisso, não é? Que é fora da caixa, penso sempre fora da caixa e, e por isso, a meu ver, o fundo de emergência deve ser tanto maior, e podem notar isto, o fundo de emergência deve ser tanto maior quanto Menos competências técnicas vocês têm. E porquê que eu digo isto? Porquê que eu digo que deve ser tanto maior quanto menos competências técnicas tem, Porque é muito diferente para uma pessoa que se calhar tem menos estudos do ponto de vista académico e que está em profissões onde há muito mais competição e que um momento para o outro pode ser despedida assim, tal como eu já vos disse, também já passei por supermercados, restaurantes, etc, etc e podemos ser despedidos assim da noite para o dia, é muito diferente. Essa pessoa precisa ter realmente um fundo de emergência bem constituído porque pode estar vários meses sem arranjar emprego. Eu garanto-vos que no outro espectro, na outra ponta do, do espectro, uma pessoa que é, por exemplo, um engenheiro de software ou alguém que trabalha com programação, etc., essas profissões são tão requisitadas hoje em dia que facilmente encontra emprego novamente. Se é despedido, no dia seguinte já está a ser contratado. Se calhar esta pessoa não precisa de um fundo de emergência tão grande.